Alma-Lusa. Esta nossa luz à alma, de continentes e povos, unidos por esta língua, que a boca da musa molda nas ondas das águas turvas, do Atlântico ao Índico, onde nos deixemos inebriar nas flutuantes concha portuguesa. De mar em mar, de porto em portos, salpicarmos as fragrâncias e mundividências culturais desta bela e histórica língua, a língua portuguesa.